O Alien mais poderoso de Ben 10. O Alien X. Um Sapien Celestial vindo do centro da criação. Saiba tudo sobre essa transformação e muito mais em um vídeo composto por eu, Vini e Lukezinho. Em breve. E aí galera, vocês estão bem? Por que o 10? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. E no vídeo de hoje, trarei com vocês tudo sobre o Benzarro. Então... Já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então galera, o Benzarro, eu acredito que a maioria aqui tem conhecimento sobre a existência dele Que ele é um dos bens alternativos do mal que apareceu na Guerra dos Bens Nos episódios, e então não havia mais ninguém, e então havia o bem Então vamos conhecer tudo sobre ele no vídeo de hoje Como falar do Benzarro e não falarmos logo do que vemos de cara? Ele é um zumbi, então lembremos primeiramente a sua aparência o Benzarro, ele tem uma aparência bem atrofiada, né? Ele usa uma camisa de força roxa com um 10, costurado no peito, 14 fivelas e calças com remendos. Aí o motivo dessa camisa de força vai ser explicado daqui a pouco. Então segura aí, viu galera? Daqui a pouco eu explico. O seu corpo, ele é verde com manchas, ele tem olhos roxos e um pouco de cabelo roxo também. Ele tem um pescoço longo, dentes amarelos claros, uma mordida e dedos dos pés animalescos. O Benzarro, ele usa um três roxo chamado zombitrix. É que ele tá localizado em uma fivela no seu cotovelo na manga esquerda da camisa de força e não está encrustado em sua carne. Isso significa que o zombitrix não está fixado e pode facilmente cair. Pois é, né, galera? Diferente dos Omnitrix que a gente tá acostumado, né? Que fica preso assim no bem para não sair. No caso dos Omnitrix, ele pode sair facinho, facinho assim, ali, tá ligado? Tipo, eu acredito que qualquer um pode chegar lá, né? Prestar atenção ali, óxente, ele tá muito. Bem preso no, no braço dele, não Aí vai lá, puxa, pronto, tirou o zombitrix Diferente do Omnitrix que no Prime A gente lembra, né, de castigo O pai do bem, tentou, usou um monte De coisa, de ferramenta para tirar o Omnitrix E não conseguiu, você vê aí A diferença, né, dos azimuts Do Prime e da dimensão do Benzarro o, o quanto que cada um se empenhou Em suas obras, bom galera Então vamos falar aqui da personalidade do Benzarro A personalidade a gente sabe que é o que molda do ser e através dela podemos Entender a lógica e as ambições do Personagem. No caso do Benzarro, ele se comporta de forma muito primitiva né, Exibindo movimentos corporais de macacos De em sua forma humana Em vez de discursos coerentes Ele apenas grita frases como O que faremos agora? Fazendo alusão ao bordão do Hulk que é Hulk smarga. Ele também disse isso aqui Enquanto estava transformado no Frankenstrike Prima vada. Ele também deu uma cabeçada no seu Omnitrix para se transformar, demonstrando ainda mais seu comportamento primitivo No entanto, o Benzarro não é necessariamente completamente inteligente, como dito pelo Derek White Vamos dar um desconezinho para o cara, galera. ele tem um pouquinho de inteligência, pode não ser muito aquelas coisas minhas, nossa, que inteligência Mas ele tem tá um pouquinho, tá bom? O Ben é muito burro, abestalhado, idiota e tapado Prima pirrada Bom, agora vamos falar aqui sobre a história do Benzarro. Lembra que lá no começo eu disse que eu iria explicar o 10 em sua camisa de força? É por causa que assim, o Benzarro, ele se origina é de uma realidade alternativa, onde ele é o Paciente 10 de uma forma de surto de zumbis, para as suas vítimas de seres mortos vivos com traços bizarros, confirmado pelo Derek White, entendeu? Então o 10 é por causa disso, que ele é um Paciente 10. Daí, outro fato curioso é que a versão do Asimuth do seu universo tentou curá-lo em um ponto, mas ao fazer isso ele foi infectado, ou seja, o Asimuth também é zumbi e deve ser por isso que ele não conseguiu arrancar o Omnitrix, quer dizer, o Zombitrix, né galera? Tem que lembrar que o nome do bicho é Zombitrix. Omnitrix. Não. Omnitrix. Omnitrix? Aí muitos têm essa dúvida. Ah, por é que o Zombie Tricks, ele não curou o Ben? Por causa que o Omnitrix original, né? a gente sabe que ele tem a reparação genética. Por causa que no universo do Benzarro, provavelmente, não tem essa configuração no Zombie Tricks dele. Porque você pensa que o Zombie Tricks é um relógio que é tão mal feito de um jeito que facilmente ele pode sair do braço do Benzarro. Então ele não é bem configurado com essas coisas não, entendeu? coisinha mal feita. Não sei como foi o empenho ali do Azimuto da dimensão do Benzarro, né? Mas a gente vê aí que o Azimuto para mim ele teve mais empenho na sua obra. Mas vamos dar um desconto porque pode acontecer alguma coisa ali que não nos foi revelada, né? Então por isso que o Azimuto não pôde terminar 100% a sua obra, não sei. São só especulações aqui, né, galera? Bom, mas aproveitando que eu falei aqui do Zombie Tricks, vamos falar mais dele. Quais são os alienígenas disponíveis no Zombie Trix? Bom, esse Omnitrix ele contém a maioria, se não todos, os alienígenas normais do Ben Prime, incluindo todos os alienígenas disponíveis para ele durante a saga clássica, como confirmado pelo Derek J. White. E o Derek ele também fez visuais né, dos aliens, que ele confirmou que o Benzarro tem, só que não apareceram. Né? Porque a gente sabe que, no caso, o Benzarro só se transformou no Frankenstrike e no Sneriô na série. Né? Mas ele tem muito mais do que são esses alienígenas. Lembrando aqui, galera, que tem duas condições, né? Que é, primeiro, como o Benzarro é um ser morto-vivo, quaisquer transformação alienígena que não seja de Dieno seriam versões ubificadas. E também porque o Benzarro, ele gosta de colocar ZARRO no final do nome dos seus alienígenas, entendeu? Então, todos os alienígenas do Benzarro, a maioria tem, sim, um nome, né, que o Ben Prime deu, só que no final tem ZARRO. Então, Frankenzarro, Snereo ZARRO, entendeu? Aí você pode até falar, ah, mas os visuales que o Derek fez que não não apareceu na série não é canônico e, tudo mais. e realmente não é canônico mas a gente pode considerar oficial sim porque o Derek ele tem propriedade para isso nosso Derek ele foi aí, o diretor de artes de Benzar universo você acha mesmo que um arte que ele fez não seria oficial assim eu acredito muito que se o Benzarro se transformasse no Blox na série seria desse jeito aqui então esse é o Bloxzar você percebe que ele tem umas cores diferentes isso aqui tá certo Pode ter que tá assim, galera, por causa que o Derek, ele confirmou que pode existir segmentos sapiens de outras cores. A gente vê isso na própria série, o construtor, né, que é o Blox do Ben 3. Ele é todo azulzão ali, tem uns cor, meio um azul de outras tonalidades misturadas, entendeu? Mas assim, no caso do Blox Zarro, ser de outra cor que não seja a do Blox que a gente conhece, é uma coisa. Agora, ter peças quebradiças é outra que você vê que tem umas peças ali faltando nele. Então, tipo, se ele fizesse uma ponte, né? Eu acredito que seria uma ponte meio quebrada, né? Por quê? Porque assim que ele é um zumbi. Então, isso é uma versão zumbificada, Faz parte da zombificação, entendeu? Então, é muito característico do Benzarro ter isso. Mas essa parte dele ter essas cores variadas seria encontrado no Prime, só não seria encontrado desse jeito, né? De uma deformação no corpo, por causa que é só na questão do Benzar. E lembrando que os demais segmentos Sapiens poderiam sim ter essas cores diferenciadas se eles ficassem na sua forma humanoide, porque, como eu falei lá no vídeo do Mundo dos Alienígenas do Blox, eles não são muito de se mostrar. Então são poucos que conhecem a verdadeira aparência do segmento sábios. No caso, o Blox é um dos poucos conhecidos né, que tem aí a sua aparência mostrada porque é a transformação do Omnitrix. Aí também temos aí o Gosman Zarro, que ele é roxo. Como foi confirmado pelo Derek T. White, os gosmans eles têm sabores, né? Todos os Gosmos aí dos bens alternativos eles têm um sabor diferente. E no caso do gosman do Benzarro ele tem sabor de uva. Também é confirmado que o Benzarro ele tem a sua versão do Insectoid, no caso aí o um Insectoid Também temos o Ultra t que para mim é um dos mais interessantes, porque acho que ele parece muito é na sua primeira forma. É basicamente ele, só que roxo. Também temos o, o Gigante que você vê que ele tem uma aparência que lembra mais aqueles os gigantes do mal, né? Os gigantes mutantes, lá que aparecem em Sapos de Guerra Parte 1 Parte 2. Também temos aí o Vampiro Zarro E também alguns aliens que o Derek não fez o visual Mas ele confirmou que tem Como o Rat Zarro O Cuspidor Zarro O Espantoide Zarro E também o Besta Zarro Além disso, ele é um dos Bens alternativos Que tem o seu Alien exclusivo Assim que não tem a versão do Ben Prime dele Que no caso é o Arquifiend Zarro Ele é um alienígena aí que é da mesma espécie do Jared Que é aquele vilão que aparece lá na episode do Raj Na questão de ir lá no fosse Alienígena Pronto, É da mesma espécie aí E o Ben Zarro tem esse alienígena muito da hora que o Derek confirmou que ele tem poderes de fogo do inferno É bem da hora dos né? poderes alienígena. Aí a ponto de curiosidade Não se sabe se os Omnitrix Contém um DNA do Feedback e também que os espinhos nos Omnitrix se parecem com o símbolo do Super Omnitrix quando ele está evoluído, né? Nos alienígenas supremos do Albido no Universo. O Benzar ele tem um gosto peculiar por batatas fritas, né? Porque ele, ele gosta delas com torrões de terra e minhocas, né? Faz o seu sorvete isso com pasta. Encorpado, defumado e deixa um sabor delicioso. Isso é nojento até para os seus padrões. O Beltard tem favorito do Derek J. é o Nega Ben e o Benzar. No entanto, seus favoritos mudam, né, Dependendo do seu humor. <risos> A versão da Gwen do Benzarro é uma cientista sem poderes constantemente trabalhando em uma cura para o Benzarro e um abrigo secreto e seguro, ou seja, ela não das poucas sobreviventes ainda né, que conseguiu permanecer humana. E a versão do Dr. Animal do Benzarro é um dos poucos cientistas que restaram e está tentando salvar o mundo, ou seja, pelo menos uma terra ele teve o seu lugar na história. A etimologia do Benzarro é uma paródia do vilão bizarro da DC Comics, que é um clone maligno do Superman. E ele tem uma fraqueza, sim... Uma fraqueza bem interessante, diga-se de passagem, porque apesar dele ser um morto vivo, né, o Benzarro pode ser controlado por um Vladat, que é a espécie do vampiro, através de suas corrupturas. Bastante interessante isso. Mas é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado da história do Benzarro. Comenta aí se vocês que querem ver histórias de outros bens alternativos. Deixa nos comentários. Então, deixa aquele like, se inscreva no canal se possível. Seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!